Olá pessoal, olha nós aqui. Agacha mais que eles não estão vendo você direito. Boa noite, boa noite Armin. Boa noite Vladimir, seja bem vindo. Muito obrigado. Como eu sempre, decido. né? Nós, nós é nós, né? Estamos aí. Estamos aí de novo, hoje bem atrasados. Sim. Semana passada eu falei, nós não vamos atrasar. Mas não conseguimos. Não. E não foi a chuva. Não, hoje não foi a chuva. Hoje fomos nós mesmos. Fazendo outras coisas. É que nós vamos fazendo outras coisas, nos atribulando. E aí atrasamos, né? Mas eu sei que você está aí para me assistir. Boa live para todos, uma boa live. Boa live. Vou, vou puxar um pouquinho só mais para cá, Vladimir. Assim? Ai, nem, é, tá bom, assim. Tá vai. bom. Tá. E aí, pessoal? Hoje o nosso tema é um tema interessante. A palavra tem poder. Tem poder. A palavra tem poder para as pessoas que dão muito poder a ela. Lógico que você só fala o que você é. Você só gosta do que você traz dentro de você. Uh, por exemplo, uh, a pessoa ela não consegue falar alguma coisa que não esteja dentro dela. Mesmo que ela fale, não, eu estou tô, eu tô repetindo o que o outro falou, eu não estou falando uma coisa assim que vem de dentro de mim, é, eu tô falando por uma questão de conhecimento, ou de repente, ah naquele momento eu falei sem perceber. Não, você nunca falou sem perceber. Você só fala o que está contido em você. Oi, Lee. que bom que você tá aí, prima. Que bom poder, poder me ver e eu tô te vendo também, tá bom? Então, presta atenção hoje no nosso programa que vai ser bom. Eu vou falar muito do poder da palavra, né? Por exemplo, foi bom que a Eliane entrou agora, porque essa minha prima amada e querida, eu posso falar, Eliane... O que aconteceu com você, prima, que você é um grande exemplo de vencedora, sabia? A Eliane, ela é uma, uma pessoa, uma mulher extremamente ativa, dinâmica, conquistadora. E no momento da vida dela, isso há três anos atrás, dois anos e meio atrás, ela teve meningite, pegou meningite bacteriana, que é a pior que tem. Foi uma coisa assim que desarmou, desarmou todo mundo, né? E já estava se dando assim, como falência de órgãos, estava dando, ela ficou em coma muito tempo e quando e aos poucos ela foi restabelecendo a partir de uma série de coisas, de procedimentos, muito estímulo, muito amor, muito carinho, muita força, muita garra, mas a garra maior era dela. E quando ninguém acreditava que ela fosse se mexer, lógico que tem afísio, tem não sei o que, mas vem dela que ela fosse se mexer, que ela fosse conquistar novamente os movimentos para quem estava toda né, atrofiada, que ela fosse novamente conquistar os passos dela, fosse conquistar os movimentos dela, fosse conquistar a habilidade de poder voltar a comer pelo próprio esforço dela, ela dizia assim, eu vou fazer isso. Olha o poder da palavra e o poder da ação Cerebral e como o cérebro naquele momento, ele se conecta com a palavra, né? E ele faz aquilo que a pessoa determina. E ela dizia, eu vou conquistar, eu vou mexer, eu vou fazer. Olha, não faltou essa força nessa, nessa menina. Ela, eu falo menina porque para mim é uma menina, né? É um pouco mais nova que, que mim, então para mim é uma menina. Mas é, ela determinou e agora ela está determinando e mandando para o cérebro dela a, a força de poder pisar e voltar a caminhar, que ela está quase voltando a caminhar. Então, gente, já tá escrevendo, já tá mexendo no notebook dela, no celular, ela entrou sozinha aqui. Isso, vocês não, não têm ideia do que representa, né? Oi, Claudete, tudo bem? Oi, Virginia, oi, tudo bom com você também? Então, gente, a, o poder da palavra para nossa conquista é muito forte. E se essa palavra tem poder para a nossa conquista, ela vai ter poder também para a nossa derrota. Quando você se lastima muito, a lástima vem. Porque não é a palavra do outro contra você ou a favor de você. É de como você vai aceitar a palavra do outro para você. Deu para entender? Tô falando muito você, você, mas eu não tenho como colocar isso de outra forma. Então vamos supor. Oi, Vladimir, boa noite. Você está tão longe daqui, né, Vladimir? Então, por exemplo, o Vladimir, ele está aí ou a Virginia, qualquer pessoa, qualquer quem tiver aí, né? Fala assim para mim, nossa, Armin, você é tão fraca. Isso saiu da tua boca, não da minha. Se saiu da tua boca, isso é teu. Isso é teu, não é meu. Você pode estar tá falando, nossa, Armin, você é tão fraca, mas da onde você está vendo isso na Armin? Como você pode concluir isso? Aí é que está a diferença. Boa noite, Messi. Aí é que está a diferença e está o nosso movimento interior. Se nós acreditarmos no outro, seja o outro, a Fátima também está aí, boa noite a todos, né Fátima? A você também, respondo por todos, tá bom? Se você acreditar sempre no outro... Oi, Sônia Rosado, boa noite. Que bom, né? É bom também te ver aí me ouvindo. Você sempre vai ser o que o outro desejar pra você. A Grace também tá aí, né, Grace? Ah, o que o outro deseja pra você, gente, pode ter certeza. Que se não for tua mãe ou teu pai, não vai te desejar o melhor. Porque ninguém vai estar tá numa situação ruim e desejar que você fique bem. Ninguém. Então, a pessoa, ela vai usar a palavra de uma forma e a energia que ela vai mandar com aquela palavra vem de outra forma. Por exemplo, a pessoa, ela não vai falar uma... Assim, ela vai pegar uma frase, vai aquelas frases nojenta que vem, e fala, adorei essa frase. Oi, Maria José, tudo bom, Jô? Ah, ela vai usar aquela frase e dizer assim, eu adorei essa frase. Por que, que ela adora a frase? Porque ela é a própria frase. A pessoa só vai adorar o negativo, gostar do negativo, ou querer achar que está atingindo o outro, quando aquilo está dentro dela. Entenderam? Você só vai poder aceitar a palavra negativa, ativa tipo assim. Você nunca vai ser nada. Eu nunca vou ser nada? Você está projetando o que em mim? Você está querendo me moldar da forma como você quer acreditar que eu fique. É isso? Ninguém vai falar uma coisa pesada para o outro se ele não tiver aquele ódio, aquela raiva... Residente nele. Uma pessoa que vira para você e fala assim: Ah, isso tá podre em você. Um órgão, alguma parte do seu corpo. O podre tá dentro daquela pessoa. Não tá em você. É melhor você nem responder. Quando alguém te falar qualquer coisa assim, só olhe a pessoa e radia assim: "Isso é seu, não é meu? Não vai te atingir, entendeu? A gente precisa aprender a separar o que vem do outro e o que sai de nós. Se o que sair de mim vai contra alguém, Selui Sinésio Freire, tudo bem, Selui? Obrigada, né? Ana, ah, que bom. É bom mesmo. Se o que sai do outro... Vier de encontro e você aceitar, é porque você está precisando urgentemente se trabalhar. Porque senão não, dependendo do que sai do outro, lógico, se o outro chegar para você e realmente te desejar alguma coisa boa, igual aniversário, todo mundo deseja felicidades, saúde, amor, aquilo lá virou uma convenção. E o pior dessa convenção é que você acredita, né? A pessoa, ela tá falando, puta, de novo, ai, que saco. E, e tá falando, ai, bem, tudo de bom para você. Cuidado, cuidado. Não, não vai nesse, sabe? Aqueles que gostam de cantar parabéns para gente, parabéns, Sabe, são pessoas que estão a agradar a si mesmo com o aplauso do outro. Oi, Silei, tudo bem com você? Estão querendo puxar para si o que é do olhar do outro. Eu estava agora há pouco conversando com o Vladimir lá dentro e ele falou assim, Armin, como é que a gente... Por exemplo, uma palavra negativa, que uma, uma situação negativa, isso é bom vocês ouvirem, que, este, que está dentro da gente... Como é que isso acontece? Eu disse assim para o Vladimir, veio na minha cabeça, quando vem na cabeça eu falo, porque aquilo é bom eu ouvir também, né, é, Fátima? Hum, vamos dizer, eu falo assim, poxa, isso só acontece comigo. Quando eu falo, isso só acontece comigo, a minha tela mental está abrindo, não está? Eu estou visualizando o isso, o que, que é isso? Vamos supor, uh, arrebentou uma sacola, vai. Uma coisa besta. Isso só acontece comigo bem aqui, nessa ladeira arrebenta sacola. Quando eu falo isso, eu já visualizo. E cada vez que eu vou contar isso, vem pra mim. Entendeu? Eu já formei... Eu já fiz aquela tela mental. Esse tipo de comentário negativo diz mais sobre a pessoa que fala do que a pessoa que recebe. Sim, é o que eu falei agora há pouco. Então, quando eu digo assim, isso só acontece comigo, eu tô, estou tô afirmando algo negativo. Algo negativo que eu já projetei e já vi. Sabe quando você vai lá no Instagram, nessas redes sociais... E você tá desorientada e vê aquela turma. Oi, Heitor, beijos pra você também, meu amor. Beijos. Você tá com aquela turma lá, a pessoa tá, você tá sozinha lá no canto, e você vê lá aquela tá com a turma e comendo, e tomando cerveja, e fazendo não sei o quê. Alguém me mandou uma rosa, mas não sei quem é, não deu pra ler o nome. O que que acontece? Você começa a projetar a alegria no outro. Você começa a projetar a sorte no outro. Você começa a projetar que pro outro tá tudo bem. E quando você projeta pro outro, você tira o foco de você. O teu foco, ele fica, ele derrete, ele, ele quebra, ele dilui. Você perde o foco daquilo que você quer. O teu foco bom vai pro outro E o outro, ele pode estar lá Numa, numa situação, sabe? Aí vamos fazer ah, Gente, vamos gravar e todo mundo faz a festa Acabou de gravar Aí ah, vamos embora que eu tô cansada Não sei, você não sabe o que tá acontecendo e, Mas a tua visão É uma visão negativa em relação a você E positiva pro outro como que as pessoas... Vamos falar um pouco de situação financeira, né? Vera Lúcia? Denísia, Vera Lúcia. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta hoje, fiquem à vontade. Pode fazer que eu estou aqui à disposição para responder, tá bom? Então, vamos dizer assim. Uh, como que a pessoa conquista, né? <risos> Alguma coisa boa. Alguém que, que ganhou muito dinheiro, vocês vejam bem. <risos> Beijos para quem me mandou também, que eu não sei quem é, o cachorrinho lindinho aí. Então, gente, essa pessoa, ela pode ter vindo do nada. Ela começou do nada, mas ela falou, eu estou sem nada. Do sem nada que eu estou, eu não tenho mais nada a perder, eu só tenho a ganhar. E do sem nada, eu vou ver o que eu posso me oferecer para, através de mim, conquistar a outra pessoa e ela me recompensar com isso que eu estou oferecendo a ela e vai me recompensar financeiramente. Aí ela, vamos supor, ela vai... Bom, os menos, né? Tem muitas lojas de calçados tal. Ela pega três pares de calçados de alguém e vai ser um representante. Vai vender aqueles três pares e representar aquele local que ofereceu aqueles três pares. Dependendo da forma que essa pessoa tem de persuasão, ela não precisa ser um bom falante. Ela precisa confiar nela. Ela vira para o outro e fala assim, eu não ia te trazer uma coisa que eu não gostasse. Põe no seu pé que você vai ver. Você quer? Tudo bem. Se não quiser, tem quem queira. Ela não é uma pessoa que fica lá horas e falando assim, você vai comprar. Não, olha que beleza. Vocês já foram em lojas comprar qualquer coisa? Aquele vendedor que fica grudando em você, mostrando, mostrando, mostrando, mostrando, mostrando. Você até se perde, você se irrita e deixa até de comprar o que, o que tem lá, que você gostaria de comprar, de tão irritado que você fica. Agora, se aquele vendedor dá uma atenção assim, olha, tá aqui, ela, ela vem, a pessoa vai embora de novo, dali a pouco ela volta, falou gostar de alguma coisa, quer ver outra, se não quiser, tudo bem, quer que eu troque, não quer... Pronto, sai de área e te deixa à vontade. Esse vendedor, ele conquista. Ele conquista. Porque ele não está te aborrecendo, ele não está te pressionando, ele não está mostrando que ele depende da sua compra para sobreviver. E a loja também. Assim faz um bom vendedor. Esse bom vendedor, ele vai ganhar confiança das outras pessoas. Porque é, ele não roga, ele não vai como um pedinte, ele não vai como alguém que está jogando tudo ali, acreditando que ali é que vai dar o retorno para ele. Ele faz o outro acreditar nele. Como ele faz o outro acreditar nele? Com, falando duas palavras com confiança. Como é falar duas palavras com confiança? Por exemplo, eu atendo aqui, né? Eu tenho aqui meu consultório, que eu tô falando dele. Tem o meu mestre Amoria, daqui a pouco eu mostro, porque se eu me mostrar agora, eu posso deixar o celular cair. E vocês sabem que eu sou meio atrapalhada, né? Então, é, a pessoa vem pra fazer consulta comigo, tá? Ela me pede a explicação, eu dou, começo a conversar com ela. E vou mostrando as coisas que estão acontecendo com ela, da onde veio hoje, daquilo que eu canalizo o subconsciente. Termina, eu falo: olha, a proposta é essa, você precisa disso, são seis sessões, tal, tal, tal. Quer fazer? Se a pessoa falar, quero, tudo bem. Se ela falar, Ai, não, a Armin tá. Ótimo, não tem problema. Eu já pus gente pra fora daqui. Sabe por quê? Eu vejo quando a pessoa tá me testando. Eu não tô aqui para ficar brincando de teste, então, com isso, cada vez que eu dou esses passos assertivos, eu me conquisto mais. Quando eu me conquisto, as pegou a noite, Lúcia. É, Lúcia Lima, né? Ah, tá sempre me seguindo, me acompanhando, uma pessoa maravilhosa. Então, quando eu me conquisto, está sem som? Ué, aqui... Cê... Gente, vocês não estão me ouvindo? Se estiver sem som para vocês, me avisem, tá? Por favor, porque eu não sei. Tem se... som, sim. Tem som, Vladimir? Tem, tem. Ah, então é o seu celular, Luciana. Ah, aí, eu não preciso... Ah, amo você também. Ah, eu não... A gente não precisa... Querer ganhar a confiança do outro. A gente precisa confiar na gente. Outra coisa. Você chegar e falar assim: Ah, é, eu estou ouvindo bem Armin", a minha Jo falando. É, você precisa chegar e falar assim. A Jo, por exemplo, ela é uma pessoa vencedora. A Jo é vencedora. Ela acredita no produto dela. A Jo, ela tem... Ela faz queijo de bufa, eles produzem, né? São, produt são produtores disso. Uh, então, é, ela vai, ela conquista e ela não mostra nada. Ah, o Heitor também está ouvindo sim. E ela não mostra que, é, é, sabe, as qualidades do produto dela. Ela, ela leva para a pessoa experimentar, deixar lá e vai embora. Sabia, Vladimir? O que, que a pessoa faz? Nossa, achei uma delícia. Volta. Sim. A pessoa vem aqui, a mesma coisa. Tranquilo. Por quê? Porque eu confio no meu taco. Eu só vou fazer a UE quando eu não confiar. Quando eu quiser conquistar você. Se eu quiser conquistar você, eu vou fazer a UE. Ah, eu vou. Né? A Claudete também diz que o som tá bom, a Vera Lúcia também, legal. Agora, dizer que você vai acreditar, fazendo o outro acreditar, para conquistar, né, Florinda? Você tá pegando o pior caminho, não tá? Sim. Eu falo uma das coisas que nós colocamos lá, uma das frases, Vladimir. Uh, por exemplo... Ah, eu seria. Usar o pretérito. Né? É, é usar o pretérito do, do imperfeito, né? Aí diz assim, o Theo tá aí, o Theo Murano. Ah, então você diz assim, eu queria, eu seria, eu queria falar com você. Você tá falando com a pessoa? Você diz assim, eu queria falar com a Eu queria falar com você. Quando você fala isso, a pessoa entende o seguinte, você queria, mas eu não vou te atender, porque você não quer. Você queria. Eu queria fazer isso. Eu queria. O brasileiro, ele tem muito esse hábito. Boa noite, Maristela. Ele tem muito esse hábito de ficar no eu queria, eu queria, eu queria. Eu faria, eu seria, eu poderia. Eu poderia ir pra lá, eu poderia vir de lá pra cá. Gente, ou você pode ou você não pode, ou você faz ou você não faz. Muita gente boa noite para você também, Théo, Muita gente, é, é, ela, ela é tão, as pessoas elas ficam tão inseguras que elas se colocam assim numa retranca, numa defensiva e dizem eu poderia. Eu seria... Eu faria... Você não vai com a coragem. Você não vai... Você sabia que cada um de vocês que estão aqui... Tem a força da cura? Você sabia que cada um de vocês... Pode produzir o alto milagre? Porque ninguém faz milagre, a não ser você mesmo. Você que faz o milagre para você. Você não tem como fazer o um milagre para o outro. O santo não faz o um milagre por você... Sabe quando, quando você conquista o um milagre? Quando você acredita que você vai conseguir aquilo, custe o que custar. Aí você talvez até encontre a, um, uma, um, um objeto, alguma, alguma entidade, sei lá, qualquer coisa assim, fazendo de conta que é aquela entidade, mas não é. É você que conquistou. É você que foi encontrar. O poder da palavra, gente, existe na gente e pra gente. Se eu não acreditar, não confiar precisamente, eu posso ter fé. Mas a fé não me atinge. A fé, ela não, não, não me faz sentir protegida. A fé, ela pode vir como... Um, um, um coadjuvante necessário para que eu possa ir lá chorar e rogar. Nada mais do que isso. Agora, quando eu confio, eu viro para o Vladimir e falo, Vladimir, eu vou fazer isso, é ou não é? é? até o fim. E eu vou, eu tenho persistência. Eu passo por percalços. Quantos... Né? É, é uma coisa, gente, que vocês não têm ideia. Não há, não há obstáculos para mim, desde que eu não machuque ninguém. As pessoas tentam servir de obstáculos, né? E quantas delas? Porém, eu não coloco aquilo como obstáculo para mim. Quando a pessoa tenta servir de obstáculo através da palavra, através da postura, ela está paralisando ela, não a mim. Porque ela está perdendo o lindo tempo dela comigo, que não estou bem aí. Eu estou focada no meu propósito, entendeu? Eu não vou subir num palco para acreditar no aplauso do outro. O dia que eu tiver que subir no palco, eu vou subir no palco independente do aplauso ou da água da vaia. Mas eu vou confiar. No meu trabalho. Esse sim vai ser. A, essa sim vai ser na minha força. Essa sim vai ser na minha conquista. Essa sim vai ser. Uh, isso sim vai ser tudo que eu determinei. Uh, eu vou terminar o dever. Depois vejo. Ah, tá bom. Boa noite. Um beijo, tá, até O Théo é um menino bem novo ainda. Ele de vez em quando ele vem junto. Então, gente... Não adianta você fazer tudo. Você veja bem, as pessoas, muitas vezes, elas passam uma vida querendo só conquistar. Só conquistar. Vêm outras oportunidades, mas ela, ela não enxerga, ela só quer conquistar aquilo. Ela passa anos da vida. O dia que ela a Sueli também está aí, o problema sempre... Está em quem causa o obstáculo. Exatamente, assim. a própria pessoa que coloca. Assim. A própria pessoa coloca porque ela entrou na procrastinação, ela entrou na preguiça, ela entrou... Né, em, em quem colocou? Uh, não, você diz assim, eu entendi. Se eu colocar... Saúde, Vladimir. Obrigado. Se eu colocar a, o obstáculo, eu fico nele. Se o outro quiser colocar em mim, ele que está com o obstáculo, não sou eu. É diferente. Deixa a mão dele. Então, a Solange, boa noite, Solange. O obstáculo é sempre do outro. Ou da gente mesma para gente. Então, quando a pessoa ela se sente medrosa, porque o medo é o maior companheiro que nós temos, do momento em que nós somos concebidos. Você veja bem, você é concebida já, é concebido numa memória que vem com medos. Vai me dizer que seu pai e sua mãe, quando te fizeram, eles eram corajosos. Não eram. Porém, é, sabe, você precisa mudar, você já... Você já é gerado né, dentro de um útero que está dentro de um DNA que vem com uma série de medos. Porque já vem com esses paradigmas, já vem com esses conceitos. A gente precisa lutar, lutar, fazer guerra. Gente do céu, você quer ver uma coisa que acaba comigo? É uma guerreira. Helene, pelo amor de Deus, você não é uma guerreira, você é uma vencedora. Eu falo, gente, quem vai para guerra ou vai se arrebentar... Ou vai se, vai se arrebentar. Não existe para que guerrear. Essa palavra, aquela pessoa é guerreira. É, é, uma, é uma palavra tão sem, uh, sem norte, tão sem orientação. E usada em demasia, né? Usada muito. Vai atraindo o quê? Um desarranjo emocional. Vai atraindo guerra. A pessoa que usa muito a palavra guerreira não é guerreiro. Ela não conquista, e o outro que acredita, por exemplo, a pessoa gosta de ouvir, olha, viu Claudete, eu vou falar assim: entendi, devemos neutralizar o que o outro verbaliza, sim, hum. se eu virar para Claudete falar assim, Claudete, você é uma guerreira, a Claudete vai adorar me ouvir, a pergunta é se eu sou guerreira ou se eu tenho foco? Eu tenho o foco de conquistar a Claudete. E como eu vou conquistar? Com a palavra que ela quer ouvir. Agora, eu considero a Claudete uma guerreira? Não, ela, mas ela vai acreditar. Mas ela vai guerrear contra quem? Contra ela mesma. Ela não vai a favor. Quem faz guerra, a gente não vai a favor do outro. Ele vai contra. Então, se eu for contra, né? A, a, a, se, eu, se eu estiver sempre contra... Eu vou viver guerreando. E não vai ter nenhuma felicidade. Não vai ter felicidade. O que é felicidade? Se vocês me explicarem, eu vou, vou compreender. Felicidade, para mim, na minha concepção, né? Mudando um pouco a palavra, felicidade para mim é assim, eu estar bem. A paz interior. Ah, para estar com a paz interior precisa ser bilionário? De jeito nenhum. Deus me livre. Eu quero ser muito bem de vida. Mas eu não quero sofrer pela perda ou pelo ganho do dinheiro. Eu quero ter o meu conforto. O meu conforto, assim, porque nós estamos num planeta que vive através da troca material. Eu quero ter isso até a hora que eu partir daqui. Porque a hora que eu partir, vai tudo ficar aqui. <risos> Sabe? E os outros vão deitar e rolar. A pessoa que fica sofrendo, sofrendo com o dinheiro, morre. E fica os outros lá se divertindo com aquilo. É isso. E, e, e rindo. E, e, e não trabalhando. E gastando, gastando fazendo aquele... né Por cima daquilo, gente. E a pessoa se matou para conquistar. O que, que adianta ficar bilionário, ficar milionário, para ficar apreciando? Olha só, é, por exemplo, se eu for agarrada em alguma coisa aqui, eu agarrei, né? Eu agarrei tal coisa, o dia que aquela coisa for embora, aquela pessoa, aquela situação, aquela... É como aquelas pessoas acumuladoras. Sim. A hora que aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação sair do, de mim, o que que eu faço? Eu perco tudo. A pessoa perde o chão. Ah, eu vejo pessoas que elas se respeitam tão pouco diante delas mesmas, que elas andam em círculo. Em círculo. O que que é andar em círculo? Você andar em círculo, é ver em cada flechinha daquele círculo a situação repetitiva. A mesma situação, né? Então, quando você tá rodando, aquela situação tá vindo, atrás tá outra flecha entrando no outro problema, o outro ali tá entrando, e você vai passar anos da sua vida, sem focar nada, andar em círculo. Chega uma hora que aquele local que você tá andando em círculo vai te afundar. Vira um buraco. Vai virar um buraco. E é naquele buraco que você construiu é que virou teu obstáculo. Porque você não quis sair. Sabe? Pessoas que ganham e perdem. Ganham e perdem. Ganham e perdem. Que tipo de situação é essa? A pessoa que quis dar tudo para os filhos e no fim depende dos filhos. Deu tudo e aí se ferrou, né? Por quê? Porque foi além daquilo que deveria de ter ido. Você perde, como diz a Florinda, ter a própria paz é conquistar a você, é saber que você vai estar bem, estar bem, sem começar a ter raiva de quem te roubou, de quem tirou. Vocês já pensaram a vida de uma pessoa que precisa ter 20 funcionários? Não estou nem falando de mil, estou falando de 20. Gente, daqueles 20 funcionários, todo mundo vai ser super legal, né? Você acredita que vai? Você acredita que eles não vão te deixar com aquela raiva, aquela, aquele estado de morbidez, de perder sono? Morbidez. Né? Você vai até pensar que você é psicopata. A Denise também está aí. Eu estou assim. Parece que estou andando para trás. Pois é, Denise, Olha a palavra que você usou. Você não está enxergando um palmo. Você não tá enxergando nada, né? Um palmo do seu nariz. Você tá andando para trás, você tá... sabe, uh, o que é andar para trás é voltar para o passado com medo de encarar o futuro e não viver o presente. Isso é andar para trás. É sair Lá do foco de trás e criar um, no, um novo foco no presente. Criar um, um novo foco de conquistas. Quem anda para trás não vê, não vê as possibilidades, não vê as propriedades, não vê tudo que ela pode conquistar. Ah, mas ali atrás, sabe? Eu fui assim, ali era bom. E foi, foi, foi. foi. Você pode fazer o melhor agora? Outra coisa que me irrita é quando uma pessoa chega e fala assim Ai, Armin Eu quero, eu tô precisando de alguém que saiba trabalhar com internet, com redes sociais, tá? <coughs> pra vir uma não, vez por não. semana Você ficou com inveja de mim, Foi. né, Vladimir? que é, Vladimiro? Eu não, não tô enxergando o que tá, tá escrito aqui é. Eu não tenho aceito quando as pessoas se direcionam a mim Usando essa frase Tu és forte, uma guerreira De imediato eu já revido é. Não, eu não sou, eu não quero ser Porque na minha vida eu quero paz, eu não quero é, O general é ele guerreiros. quer o que? Ele quer guerreiros pra, pra ir brigar, né? Mas ele se salva, ele não é guerreiro é. Ele fica lá atrás, só no comando Larga de ser trouxa Larga de querer fazer outro guerreiro E você querer comandar a vida do outro Entendeu? Então, gente, eu, eu, eu me perdi um pouquinho do que eu estava falando antes de ler a frase, mas uh, você, quando você olha para trás, você fala, nossa, mas eu, agora o que, que eu vou fazer? Sabe o que você vira? Aquele pedinte que fala assim, ai, eu não gosto de, de vender aquele os cosméticos, mas eu vou preciso vender. Eu preciso trabalhar. Você tá com gosto de fazer aquilo? Não. Você tá indo lá por quê? Por obrigação. Né? Pura obrigação. Se você... Olha, eu conheço uma pá de gente assim. Gente, eu conheço... Sabe aquela pessoa que se compromete em fazer uma coisa não faz bem feito? E quando é pra arrumar o que fez? Sabe? Essa... Sabe aquelas pessoas que só vem. Eu tô arrumando aqui um pouquinho. Aquelas pessoas que só veem ah, o conforto na casa delas. E, e chega e fica querendo fazer você procrastinar como ele procrastina. Comigo não, né, Gô? Comigo não. Você vai fazer procrastinar você mesmo e a tua família. Que acredita em você porque é trouxa. Tá? Quando você encontrar uma pessoa assim, acredite em meia dúzia de palavras e não acredite em uma dúzia, viu? Porque são pessoas que elas querem ficar no, no estado de conforto, dando um conforto, entre aspas, né? Até onde podem com aquela família. Então, a pessoa que, que tem aquele número de funcionários. Gente, a... me, me fala uma coisa. Como é o nome desses remédios para dormir? Eu nem sei. Dezerpan, sei é lá o é que quer. Que é. É. Ah, ah, frontal. Ah, não dorme sossegada. Por quê? Ai, você viu? Ah, ah, sabe, ninguém vai fazer o trabalho como elas querem e elas fazem. Mas está tudo ali, pra, todos ali para fazer. A obrigação faz a vida virar. Para o um modo automático. Pois é, a obrigação faz a pessoa virar um robô. Mas quando eu não tenho obrigação, eu tenho qualidade de vida e faço o que eu gosto. Por exemplo, eu amo sentar aqui e ficar falando. Uh, o Vladimir sabe disso. Sim, sim. Agora me põe para ficar digitando. Eu digito, Vladimir? Quem estava digitando até agora para mim? Eu. Ele que estava digitando porque ele gosta. Eu não gosto. Não é uma coisa que eu gosto. Eu escrevo bem, escrevo, mas eu não gosto de digitar. Me dá um papel, uma caneta, escrevo. Vou embora. Falar então melhor ainda. Tanto é saúde, Vladimir. Tanto é que eu quando eu eu estava fazendo faculdade. Tinha que fazer lá a apresentação do trabalho, né? Nós formávamos grupos. Então, alguém apresenta, tinha que ter a pessoa que apresentava. Quem apresentava sempre os trabalhos? A Armin. Eu... E, olha, o grupo tirava 10. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, um segredo. Eu nunca decorei. Nunca. O último trabalho, inclusive, foi minha tese, foi sobre o cangaço. E foi o Luiz Vieira que, que nós tivemos com ele, ele deu uhum. todo aquele aparato, ele nos recebeu. Tem até hoje a fita lá com ele, eu guardei, mas nem sei se funciona mais aquela fita. Sim, tá. Foi no dia que nasceu o filho do Jair Rodrigues, o Jairzinho. Jairzinho. Nós fomos lá e naquele dia ele, ele tocou o telefone e era o Jair Rodrigues falando para ele que tinha nascido o Jair Jairzinho. Nascido. Por isso que me marcou. Gente... Foi um trabalho maravilhoso. Foi uma tese. Foi um troço assim. Agora perguntem o que eu decorei do que ele falou. Nada. Eu compreendi. Eu assimilei. Eu fui para lá porque eu tinha que ter, né? A, a, eu tinha que ter aquele, aquele filme na minha frente para poder descrever na hora de defender a tese, Sim. e foi isso que eu fiz eu sempre tirei ideias eu sempre fui muito bem nisso a Solange tem, ah, aquele que diz reza por mim, não e aquelas pessoas que dizem assim você acha que essas pessoas vão pra frente, gente? ah, eu vou conquistar o um amor? <risos> vai demorar? não, vai demorar quanto, quanto tempo vai levar? gente, pelo amor de Deus, vai levar o tempo que você, <risos> que você quiser que leve né? de você segurar aquilo pra você. O tempo que você quiser que aquele trabalho, né, que é, uh, sabe, que vai, vai levar uma vida inteira, você vai voltar de novo, só na outra encarnação. <coughs> você não vai manter nenhum. Não vai manter ninguém aqui. Então, chega, parem com essas coisas, gente. Ninguém traz nada para você, a não ser você mesmo. Os nossos pais, eles têm obrigação conosco, tanto é que dentro de uma lei natural eles vão antes que nós, não é? é... E só enquanto nós somos pequenos, nós temos até os nossos 14, 15 anos, depois disso, sabe, nós temos condições totais de, de, de fazermos por, por nós. Tem gente que chega e fala assim: Ai, a palavra tem força. Quando o seu filho tirar nota baixa, né? Não briga. Só, uh, só fala pra ele que tirou nota baixa e tá vendo. A pessoa chega e fala assim: você é um burro mesmo. Teu pai tá gastando dinheiro, eu tô gastando dinheiro pagando escola pra você, vou te pôr na escola do Estado! Na prefeitura. Olha onde você tá jogando aquela criatura. Aí o outro irmão dele tirou sete, oito, dez, trouxe a média. Esse sim. Esse sim é bom, tá vendo? Gente, olha a doença mental que você tá jogando para os seus filhos. Você está pondo os seus filhos para competir um com ele, um com o outro. Não é à toa uh, que... Os irmãos, muitas vezes, eles, eles sabem, apesar de não demonstrar eles criam rixas. É justamente por isso. Ah, é aquele, ele é fraco, mas aquele é forte. Aquele é quieto, mas aquele fala. Gente, pelo amor de Deus, tome tento, não faça isso. Porque você impregna a cabeça de uma criança... Até os 7, 8, 9, 10 anos, até mais do que isso. Os pais eles têm a força de influenciar aquelas criaturas. Oh, a Claudete falou que você está precisando de um chazinho. Você está tossindo gente, bastante, né? Eu vou falar para o Vladimir quando ele for tossir, ele uma voltinha lá e voltar, né, Vladimir? <risos> Ou fazer um chazinho que a Claudete está. É verdade, indicando. Gente indicando. Ali limão. É. Então. É, jamais façam comparações quando a criança, sabe, para aquela criança nova, Samia, Samia, Samia, Cali Kali, Sânia Kali, é, tudo bem, Sânia. Então nós precisamos tomar atento, cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança, cada criatura é uma criatura. Jamais compare um com o outro, jamais force a barra de ninguém. Se tirou nota baixa, gente, questione aonde está aquela dificuldade, senta com aquela que fala, filho vem cá, filha vem cá. O que está acontecendo? Você não está tá focada? Não existem mais crianças que não têm foco. Existem crianças que não têm interesse mais em aprender aquela, aquela porcaria de escola que está ensinando que ela não quer. Por exemplo, pergunta se eu era boa em matemática. Ai, quando vinha aquelas raiz quadrada... Logaritmo. Eu falo para que que eu preciso de logaritmo, meu Deus do céu? Eu não quero saber de logaritmo, de raiz quadrada, de trigonometria. para que que eu vou usar isso? Eu não era ruim, era péssima nisso. Ainda bem que eu tinha lá minhas épocas 2 assim, né? Então, conseguia, às vezes, até passar. Mas era, na minha época, tinha segunda época. Vira e mexe, eu ficava de segunda época em matemática. Eu não gostava, eu gostaria de humanas, eu sou extremamente humana, não tem jeito, sabe? E não, tenho, não pus o meu cérebro para funcionar no decoreba, eu não decoro, não adianta, as pessoas que passam em tudo que é concurso são decoreba, mas elas não têm criatividade, elas não têm postura, elas não, têm, elas não se alimentam da própria ação e da dinâmica delas, elas não têm, elas têm o foco só nisso. Eu vou decorar, você é a primeira. No que não sei. E pra que isso precisa, também não sei. Mas são robôs, são verdadeiros robôs humanos. Entenderam? Então, pessoal, cuidado com o uso da palavra. Você pode provocar o pior pra você quando você pensa que tá desejando pro outro. Olha, se vocês começarem a analisar as pessoas... Pensa bem que é alguém que você gosta. Ou que você conhece. Quando a pessoa ela tenta jogar uma coisa na outra. Ela fala, você... Você tem a boca podre. Quem tá podre por dentro. Vejam a saúde daquela pessoa. É isso. Vejam que pé ela está. Ela pode ter posição, mas ela não tem a habilidade de conquistar por dentro. As pessoas, elas não sabem o risco que elas estão correndo. Quando elas acreditam no outro e da projeção que o outro está fazendo para ela. Sabe a pessoa que chega? Eu já passei por isso. Quer ver uma coisa que eu passei? Uma pessoa chegou pra mim, ela falou assim: Sabe, Armin, o pessoal me acha assim muito inteligente, né? É. Aí, eu tava um dia conversando com você num grupo, né? Tinha um grupo, e eu me afastei e fiquei conversando com você. Uhum. Legal, que bom. E todo mundo olhando com ar de quem querendo dizer assim: O que, que você tá conversando com essa mulher? Qual é assunto? O que, que ela tá acrescentando? Hã? Eu falei, peraí, você estava prestando atenção na nossa conversa com ou nos outros? E com que olhos você estava olhando nos outros? De quererem fazer com que você se ressaltasse diante de mim? Porque, ou está querendo me inferiorizar agora? Qual é o interesse? Né? Qual, qual, é, qual é o objetivo disso? Deu para entender, gente? Cuidado com a palavra do outro. Cuidado com o que o outro fala que viu. Cuidado com o que o outro vai te contar as coisas. A, a forma a pensamento está dentro do outro. Nem sempre a maioria que fala coisa bonita para você está te subjugando. Se o outro tiver. Por exemplo, a pessoa vai ver aquela mulher vai ver aquele vestido lindo. E não pode comprar porque tá sem dinheiro. Ela vai falar pra você, olha, tem um vestido lindo lá. Vai lá e compra, porque eu não pude comprar sem dinheiro. Ou ela vai dizer assim pra você. Ai, ah, use com felicidade. Bem. Já que você pode comprar, ela tá dizendo que você se ferre dentro daquele vestido. Pra não falar o que ela tava pensando. Entendeu? Entendeu? Não acredite em quem está numa condição ruim. Interiormente, exteriormente, a, a maioria das pessoas, gente, não estão, não estão bem com elas. Elas estão invejando a sua posição. Pensa bem em você quando você está por trás de uma pessoa. Quando você não estava tão bem quanto aquela pessoa. Pensa bem. Pensa. Pensa. Sabe? Trabalhe um pouco você, um pouco não, muito. E pensa se você desejava de coração alguma coisa para o outro. Analise. Analise as palavras que você tinha que usar. As palavras que você podia usar. Ou as palavras que você não usava, mas pensava. E quando você está abraçando uma pessoa, pensando desse jeito, você está passando, porque é corpo com corpo, você está passando para essa pessoa o pior. Cuidado com quem vocês abraçam. Cuidado com aquele que dá tapinha nas costas, sabe? Eu tenho muito, eu tenho muito receio dessas pessoas, eu, eu, eu logo afasto. Cuidado com aquela pessoa que põe, de repente, o braço aqui na frente e te puxa com outro braço, como querendo te olhar de frente. Ela quer te controlar, te dominar, ela quer te matar. Te matar não de, de esfaquear, é te matar de outra forma. Ninguém quer ver o outro mais feliz que ele. Ou melhor que ele. Por que, que, que o pessoal fica tanto no Instagram... Ele, ele, ele projeta, ele é um espelho, ele é um espelho, ele não é nada mais. O espelho se mexe? Não, você que vai na frente dele. Ele vai ser o espelho do pior para o outro. E ele vê no outro espelho que ele quer ser, mas ele sempre vai ser um espelho. E quando falam mentira, e dizem que foi você que falou e passa a cabeça e passa na cabeça dessa pessoa. Exatamente, isso é muito comum, tá? É muito comum e muitas vezes acontece de você falar alguma coisa, sabe, para você, naturalmente, você falou lá no grupo e você não tava nem aí se podia ou não falar naquele momento e vem o outro e joga a, a, a pouca vergonha dele por cima de você. Isso acontece também, que eu sou meio desligadona, né? Então já aconteceu isso. Sabe, isso não é legal. E quando falam mentira, e dizem, lógico, isso, isso é muito comum, Denise. O pessoal quer tirar o dela da reta e põe o teu na reta. Por isso eu quero ir morar na zona rural. É uma zona boa morar com os animais, né? Mas Sim. eu tenho a impressão que para você vencer na vida, nada como você ser uma vencedora no meio daqueles que são guerreiros. O maior vencedor é aquele que lidam com quem usa muito você, é guerreiro. Porque se vem pra mim falar que eu sou guerreiro, eu vou falar, guerreiro é tua mãe, que tá te aguentando. Eu não sou guerreira. Guerreiro é quem mora com você. Sabe, gente, desagarra deixa de ser guerreiro, de ser lutador. Chega, não precisa lá. Como é o nome daquelas luta HMC, como é o nome lá? O UFC. O UFC. Deus me... Sabe? Daí a pouco eles saem lá de cima, os dois andando, aquela coisa toda, a cabeça toda estourada. Olha o outro lá, o Maguila, coitado. Olha o estado que ele tá, a cabeça como ficou. Meu Deus do céu. De tanto, né? É o estado que eles ficam. Que, que eles, eles ficam. Pra quê? para serem aplaudidos naquele momento, saírem, sabe, e, e vão lá fora e ficam se abraçando, mas eles criam um ódio dentro deles lá naquela, uh, dentro daquela, do ringue, uh, do do ringue, ringue né? uh, sabe, um ódio tão grande que eles jogam no outro toda a ira que eles trazem dentro deles, para quê? E o povo aplaude, o povo aplaude. Gente, pelo amor de Deus, precisa disso. A pessoa quer sentir paz. Sentir paz é ação. Sentir paz é amor. Sentir paz. É sublimar. É sublimar, mas é confiar. É confiar. Você sabe o que eu faço? Muita, eu, na maioria das vezes, o dia que eu fizer isso com você, você, você fica preparado. Eu me calo. A pessoa tá falando a porcaria para mim, o cocô, eu só passo assim. Uhum. Ela não sabe o que eu vou fazer. E ela insiste, ela repete, tipo assim, tipo assim você tá ouvindo o que eu falei? Você ouviu? Por que que você não responde? Eu continuo assim. E é terrível, né? Então gente. É isso aí, pense bem, não faça dos outros, a palavra do outro, a tua energia, por favor. A palavra não é que ela tem energia, ela tem poder de você ativar isso no seu cérebro, isso te conduzir para onde você se deixar levar. Deseje o melhor para você, esqueça do outro. E também não sabe ficar falando para o outro, ah, eu te desejo isso de bom. Não, você também tá não está falando. Não. Se você também quiser desejar, não precisa falar. Mande a vibração de amor. Não precisa provar para o outro que você está vibrando amor. Mande. Porque só manda quem sente. Entenderam? Uh, moro na roça, zona rural. Todo mundo fala, agora que eu me calo, que eu, Micalo, não conheço. Eu não, não entendi muito bem. Que você ficar calada <risos> é melhor calado do que falar besteira, né? O silêncio, ele tá acima da prata e do ouro. Ele ele tá tão acima, a gente, o dia é que alguém te provocar, você para só, só fica olhando. A pessoa fala assim, viu? Eu vou fazer isso com você. Você olha assim. Eu vou fazer isso com você. Continua olhando. Olha, eu vou fazer isso com você. Continua olhando. Voltou para ela a energia dela. Então, todo mundo fala, agora eu... Ah, você... Tá, você se cala. Lógico, você aprendeu. E você vê que quando você se cala, o outro fica agoniado. Ele fica agoniado. Melhor do que fingir, né? Pra quê? Se cale. Deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. Porque vai criar dúvida na cabeça. E aonde existe a dúvida, não tem paz. A dúvida te tira da paz. Tá bom? Mas você só dá poder quando está querendo algo. Sim. Interesse, né? Aí você bajula, você faz, até o outro te dá. Só que se ele te der com uma vontade, aquilo não vai te fazer bem. Tudo que vem, tudo que é do outro e vem com uma vontade, ou foi tirado do outro de alguma forma... Gente, esse mundo, sabe, é guerra, isso é uma guerra, isso é um desperdício de tempo, é você bajular por interesse. Tudo bem, você chega para a pessoa e fala, olha, eu estou precisando disso, eu tenho interesse nisso, você quer fazer isso para mim? É assim que a gente fala. Você pode fazer? Abre! A outra pessoa, ela vai entender. Agora, você ficar alisando a pessoa, ficar alisando a pessoa... Gente, olha, olha, olha em que situação pequena você se coloca. Verdade, ela né? Eu falei, eu se ah, hoje eu tava atendendo uma pessoa que ela lida com pessoas acumuladoras. Ué, o que que eu faço? Ah, você mora com a pessoa sempre que você quer. Tá, então tá bom. Mas eu vejo aquilo me rindo porque tem... Blá, blá, blá, eu falei, chama André Luiz e dá. Como assim? A pessoa vai brigar comigo. Eu falei, problema é da pessoa. É acumuladora. Você não quer. Tá tudo... Tá, tá trazendo coisas ruins pra vocês. A pessoa, né? Tá lá. Você tá junto. Você não é acumuladora. Ou então pega, faz um quarto só pra aquela pessoa. Enfia ele com as coisas Acúmulo dele lá dentro. Bem fora da, da, do, teu, do, teu, do teu meio de campo. Não é isso? Ah, é. Chama a André Luiz. Dá, sabe? Manda a pessoa junto no carro do André Luiz. Eles vão devolver rapidinho. Porque ninguém vai aguentar. Gente. Ah, toma atitude. Não fica brigando. Não fica falando. Chega de falar, de brigar. Eu já fui muito impulsiva nisso. sabe? Eu já fiz muito. Não, não me levou a lugar nenhum. Mas ainda bem que eu pude experimentar de tudo e despertar. E despertar pra ver que nada daquilo é funcional. Sabe o que é funcional? Eu funcionar o meu favor, você funcionar a seu favor. O outro, sabe, não funciona. Ah, eu, eu tô lá na cama com ele porque ele não, vai, vai sofrer se eu sair. Problema dele, de gente sofrer, sai. Antes, antes um sofrer do que dois. É. Alguém vai ter que sofrer com alguma coisa que é besta? Entenderam, gente? Não vai atrás de palavra do outro? Não vá, não existe. A palavra do outro é assim, é o compromisso. Se eu falo, Vladimir, eu me comprometo com você que quando você, né? Você, eu, você me traz aquele objeto, eu vou. Sim. Eu não preciso anotar nem nada, nem o Vladimir precisa anotar. Isso é uma responsabilidade, é um compromisso, é diferente. Mas nem nisso se confia mais, a não ser na gente, né? É. Nem nisso se confia mais, gente. Tá bom? Sabe, não vai atrás de elogio, não vai atrás disso, daquilo. É, procure. Você que ouviu muitas coisas ruins na sua infância. Quando você começa a refletir no que que isso tá te levando, tá te trazendo, no que que isso pode te estimular, veja da boca de quem saiu e que estado aquela pessoa está. Sabe, se dê oportunidade de a partir desse momento, daquele momento, de você crescer mais. Pessoal, quer agendar a consulta comigo? São seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. E a consulta é a primeira vez. Você veio para a consulta, vai ficar uma hora e meia, duas horas comigo. Eu canalizo o seu subconsciente, eu me lido com a medicina energética do terceiro milênio, que tem três pilares. Uma delas é o registro da memória celular pelo DNA à medida que eu vou conversando, eu mostro para você onde estão seus bloqueios, suas Essas coisas todas, você se identifica, já sai um pouco trabalhada, aí tudo bem, quer fazer o tratamento? Tudo bem, são seis sessões. Não quer também? Muito obrigada, tudo bem, não tem problema. Com a radiestesia magnética imantada, aqui eu tenho uma das placas, aqui. É, São os gráficos, só gráficos, né? Porque a gente faz à distância, faz junto, não precisa fazer diretamente na pessoa. E eu só uso pêndulo de cristal, como eu disse, todos os pêndulos funcionam. Madeira, cristal, todos eles funcionam. Mas eu não programo de jeito nenhum, ele faz o que ele quer. Eu respeito e sei fazer a leitura, porque eu me correspondo. E quem vai fazer o curso também aprende. Então, olha, ah, pulou. Ah, ainda bem que ele não quebrou, né? É. Então ah, você vai aprender isso também, e, e não tem nada. Olha, é maravilhoso, é, é, é para limpar, é para te harmonizar, a, a, os seus chakras, as suas glândulas, o seu sistema neural e a energia fria vibracional curadora que vai ter agora. A iniciação, para quem quiser se inscrever, ser mais um iniciado na Energia Fria Vibracional Curadora, vai ser neste sábado e domingo, das 15 e 16 das 10h30 da manhã até as 6h30, 7 horas da noite. É fantástico, gente. Vão lá no meu YouTube, aproveita, se inscreva, toca o sininho, curta! Me deem essa força, que agora eu tô entrando com tudo nas redes sociais. Agora eu tô pedindo mesmo, né? Então, peço desculpa pelas tosses que vai pro YouTube, Sim. o pessoal vai ouvir. E hoje, tanto eu como o Vladimir, deve ter alguma poeira, alguma coisa por aqui que pegou. Mas no YouTube, vocês se inscrevam, né? E, e vejam lá... As pessoas que a gente atende, eu atendo, o Vladimir atende. O preço do Vladimir é bem mais em conta que a minha. Ele atende uh, de segundas às segundas, uh, quartas. Quarta. Uh, uh, segundas, terças e quartas. Segundas, terças dezenove, e né? quartas, a partir das 18 horas aqui. Às 19 horas. Quem quiser vir, é um preço bem em conta. Você, ele vai passar a radiestesia, a energia fria, a Flávia trata com ele, a Cida trata com ele, o pessoal, tem muita gente que está vindo tratando com o Vladimir, e olha, gente, eu não sei não, tô com, eu estou aqui já matutando. É. Olha, você não vai ser melhor que eu, vai? Vai ser ótimo. É. A gente tem é? uma grande professora, uma grande é, mestre. Eu sou, mas a professora é professora. Agora, mestre. A, vocês são. A continuação da professora. A professora sozinha, sem vocês, não faz nada. Né? Então, gente, estamos aqui. Uh, eu não... Eu uso o ah, o telefone. É 11, né? Que é São Paulo. 9, 9 5250 96755250 vão lá no meu Instagram, a gente tá pondo lá, o Rafael tá me ajudando, ele já tá me ensinando também, né? Então eu tô com um pessoal muito bacana aqui comigo, graças aos... a deusa e aos deuses. Graças à força da magia do amor, né? Graças a essa, a essa grandeza que nós trazemos dentro de um corpo tão pequeno e que expande com tantas bênçãos, né, Jo? A Jo também tá sempre aqui com a gente. Ela, ela me enche, ela me traz tanto queijo, gente. eu Tô ficando mal acostumada com com aquele com aquele molho de manjericão, o pesto. Não, não. Ela tem um monte de coisa boa, Jo. Depois põe o seu telefone aí, tá bom? 9, 9 5250 é meu telefone. Por que que eu não dou online iniciação? Gente, eu não recebi online. Eu fui auto-iniciada, mas eu vi o meu mestre. O meu mestre eu moria. E os pleiadianos, eles vêm com aquela bagagem, aquela luz inteira. Como que eu posso iniciar alguém online? Vocês querem que eu vá? É só fazer um grupo. Vou levar o seu pesto. Legal! Eu acostumei, estou mal acostumada, gente. Eu fiz um espaguete com aquele pesto e o um queijo de búfala, aquelas bolinhas. Não, não, é, é dos deuses, sabe? A mussarela. Ah, é só vocês me chamarem, eu vou para qualquer lugar. É só juntar 10, 12, 15 pessoas... <risos> que estamos prontos para ir. Eu levo a Jô comigo, o Vladimir, né, Vladimir? É, vamos. O, o, já Vamos, vamos que vamos. Tá bom? Quem quiser, estamos aí à disposição. Agora vamos trabalhar mais para os cursos. Amanhã, às três e h 30 às três e 30 da tarde, Rádio Mundial comigo, 95.7, Vibe mundial. mundial. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agora vamos descansar a garganta que hoje o negócio foi meio ferrado. É que aqui tá fechado também. Sim. Um beijo grande para todos. Até a próxima quarta-feira. Que horas, Vladimir? Você que vai 20 falar o horário. 20h30. 20 e, e se alguém quiser agendar um horário com Vladimir, segunda, terça ou quarta, a partir das 19 horas é só falar comigo, tá? Não é por falta de marca, não é nada disso. Nós temos maca, temos tudo. E principalmente essa criatura maravilhosa e também à tarde temos outra pessoa, tá bom? Um beijo grande para todos, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.